Meu, ai, o cara tá aqui, filho Mano, vai ser só um tio trovão. Você é burro, cara Que loucura Falei, filho Chupa Foi só um dia... de idoso de, de Não foi jacatrovão um Eita, eita, tem mais um ali Tem mais um ali e eu tô com... Mano, que isso, velho, os caras tá querendo meu corpo nu Morre, miserável. Dois, três, quatro. Na moral tio, dessa vez eu vou cair no lugar que rola as trocas de tiro cabulosa, passa Na moral, tava afim de cair na faixa de Gaza e agora é que o bagulho vai ferver, tá ligado? Tô ligado que eu tenho muita chance de morrer porque eu sou ruim pra caramba Mas vamos que vamos filho, vamos que vamos Porque nós é assim que aprende, tá ligado? É assim que aprende Eita, tem um cara caindo ali já, puta merda Ai meu Deus do céu, então vamos, vamos correr, cair nessa casa aqui, logicamente Que não cai ninguém, por quê? Porque nós é assim, tá ligado? Vambora, vambora, vambora E torcer pra ter uma arma aqui, é que as armas que fazem um milagre, tá ligado? ligado que, mesmo você não saber jogar, você mata pra caramba. Então, torcendo, senta... opa aí ó, minhas preces foram ouvidas. Vambora, vambora! Eita lá. vambora, vambora, fé, fé, só fé tio aqui é igual e fica fé, fé. Vambora, vambora, rapaziada. <risos> Logo de cara, a gente caiu aqui e vamos que vamos lotear e levar até os pisos. Eita, eita, e tem mais coisa aqui, tem mais coisa aqui. A granadinha, não sei nem usar nem arma vou usar granada, pra vocês têm ideia. Mas vamos que vamos, né, velho. Opa, opa, opa. Vamos dar uma volta aqui. Que eu tô pressentindo que eu vou matar. Tô pressentindo que eu vou distribuir. Epa, epa, epa, epa. Vai com calma, vai com calma, cidadão. Vai com calma, vai com calma. Tô vendo que tem gente mais pra cá, ó. Tem gente aqui bate Opa, pelo Distribui, distribui. O cara tá aqui. A gente vai andando de lado. Vamos, vamos cercar ele aqui de lado. Opa, opa, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, filha da puta. Não, não, não, mata, não, mata, não, mata, não. Tchau, tchau. Matou, matou. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, tio, me dá tudo certinho. Eita, não, não. Eita, eita, eita, eita. Não, não, não. Tio, morro. Tipo, porra, mano. cara vacilei, tio. Vacilei, vacilei, vacilei, vacilei, vacilei, vacilei. Foi uma vergonha pros pratos agora, tio. Mas, enfim. Vamos revirar a situação, vai ser agora Vamos botar outra, tio, vamos botar outra Eu tô prata também, vamos correr atrás dessa fita aí Vacilei, me emocionei demais matando o cara ali Mas vamos pra cima, filho Vamos pra cima, porque agora vai, mano Agora o bagulho vai fluir Bota fé, então bota o like aí Que o bagulho vai fluir agora, tio Mano, papo reto, filho Eu não sei jogar isso aqui E tô mega, tipo assim, mega, mega nubano, tá ligado? Mas vamos que vamos, vamos que vamos Porque a fé é o que mais... Que mais move montanhas, tá ligado? Vamos que vamos, Vambora, bora Ranqueada, filho Ranqueada E só vai Só vai e só vemos Tá ligado? Mano, o negócio é o seguinte Quer jogar comigo? Quer bater uma, tipo Um duo squad? Deixa o seu like E coloca aqui nos comentários Eu quero jogar contigo Que eu vou te chamar No próximo vídeo Tô querendo fazer uma live também Vamos fazer o seguinte vou fazer uma corrida nesse vídeo aqui Se esse vídeo aqui bater uh, Mil like Mil like Isso, mil like Vai ter live amanhã Hoje é quarta, amanhã é quinta Vai ter live na quinta-feira, tá ligado E vambora, tio Agora vai ser tudo na base, tipo assim do Da rajada, tá ligado Vai, vai brotar rajada pra tu contelado E minha roupa, mano, se ligou na minha roupa, passa Se ligou na minha skin, ah, tio Isso aqui é inédito, tá ligado É inédito, é skin, skin que, que só os mais bravos tem, tá ligado Só os mais bravos tem, e eu tenho Porque eu sou o quê? Eu sou brabo, filho Olha aí, olha aí, olha aí, velho Mano, eu tô com essa, com essa, com essa tiara e essa piroca aí, mas eu gosto de mulher, viu? Eu sou um homem é, com esse cara, Pra deixar bem claro, tá ligado? Mas enfim, vamos que vamos. Fé na vitória, urubu na guerra é frango. E mano, vamos meter bala, ver, vamos meter bala. Vou colocar esse pergaminho aqui pra miar. E ó, caiu na onde? Vou marcar aqui, ó. Mas não vou pular aqui não. Não vou pular aqui não. Vou pular na PEC de novo, por quê? Porque nós quer provar que nós joga bem Nós joga bem, tio Nós joga bem A primeira aí já meti um kill, tá ligado? Meti um kill, vocês viram? Quem viu aí? Ah, você viu, né, moleque? Então bora pro próximo aí Que agora vai ser dois kill, hein? Vai ser dois kill Se eu não matar dois aqui Eu, eu, eu, eu, eu mato dois na próxima Opa, opa, opa, opa, opa 30 de eu caio no mesmo lugar Todo mundo, é, é vando no a mesma, a mesma, mesmo lugar Isso aqui não vai dar mal não, hein? Isso aqui não vai dar rock, não Ai Eita, pera Não, não, não, filho da puta Não, ai Ih, rapaz, quase o mata Ai Vou vazado aqui, velho Vou vazar, mano, eu tô com Mano, eu tô com... com 13 de vida 13 Sabe o que é 13 de vida? Deixa eu procurar aqui 13 de vida, velho, Gra... meu Deus é mais Nossa, aí tem um cara ali, velho Vambora, vambora, vambora, vambora Olha pra trás não, mano, olha pra trás não Não olha pro passado não, nossa, tem gente pra caramba aqui Meu Deus do céu, mano, foca no futuro Foca no futuro, foca, foca no futuro Não olha pro passado não, só fé, só fé Vambora, eu acredito, eu acredito, eu acredito Mano, meu Deus do céu Cara, eu fiquei, mano, fiquei com 12 de vida, velho 12 de vida Mano, que isso, cara Que Isso, isso aqui é teste pra cardíaco, meu irmão pegar arma que eu tô sem arma até agora me curar aqui cura viado aí aí aí aí aí aí o bagulho é teste pra cardíaco, velho vambora vambora vamos vambora. Vambora. vamos vamo, mano vamos deixar os pratos orgulhoso tá ligado porque eu sou prata olha lá ó. tá tá tendo risca a faca ali embaixo hein tá tendo risca a faca e eu sou nesse estilo aí que gosta de, de chegar lá desempatando a parada Ali, ó. Já viu que o cara tá, ó. Ó. Vou mirar na cabeça do coco dele, velho. Do coco. Bem do coco. Oi oh, me descobriu, rapaz. Você me descobriu? Você me descobriu? Mas, mano, você vai morrer, filho. Você vai morrer, parceiro. Brota aí. Brota na base aí pra vocês verem. Brota na base, parceiro. Brota na base. Ai. Eita, prelo. Deu ruim pra mim Deu ruim, deu ruim Sai, sai Sai da mira, satanás Vambora, vambora, vambora Que ali deu ruim Eu fiquei sem, sem, sem munição E corre, filho Corre Perna pra quem tem perna, perna pra quem tem Que pra quem não tem Só fé Mano, você tá doido, tio. O bagulho aqui é teste pra cardíaco. Não... Mano, sinceramente, se eu soubesse que esse jogo aqui era um teste de. De, de, de, de, pra, pra, de pressão alta, velho. Você tá doido, mano. Você tá doido. Mano, eu sou hipertenso, cara. Eu sou hipertenso. Cara, eu posso dar um infarto aqui, mano. Pô. Vamos, fé, fé. Fé que nós vamos chegar naquela casa ali. E vai ter muita munição. E vai ter muita coisa boa pra nós catar ali, tio. Fé. Quem bota fé, deixa seu like. Se você acredita nesse guerreiro, deixa seu like, cara. Deixa seu like. Ô oh, moleque, ô oh, boneco. Ah, oh, passa. Aí eu gostei. Hein? Eu gostei. Ai. Oxi. ai. Aí, aí eu gostei, boneco. Ah, vai. Ah. Vambora. Eita, peão. Ai, o cara tá aqui, filho. Mano, vai ser só um TJ trovão. Falei, filho. Chupa. Foi só o um dia... de 12. Foi o trovão,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 Tchau, tchau, <risos> Ah, moleque Tô ficando treinado em, tô ficando treinado tô, admito que ali eu, eu, eu fiquei em silêncio porque eu tava preensivo Eu tava achando ali que eu não ia conseguir velho Eu tava achando que eu não ia conseguir Tava achando que ia dar ruim pra mim Mas vocês acreditou em mim aí, muito obrigado rapaziada Bagulho é louco, fé na vitória Que agora tem, agora tem Agora eu fiquei, fiquei moleque mal agora filho Virei moleque mal agora tio Virei moleque das treta. Virei moleque das tretas é, peito, se não peita, é respeita Agora é assim, tá ligado? Agora é assim, honra pros pratas, filho Bota... Eu já ia, falar, já ia falar coisa errada aqui Não, bota pros prata aí, velho Porque os pratas é o comando Vambora, bora, bora. Vamos curar, vamos curar Dá uma cura aí, dá uma cura aí Maluco do céu, sinceramente, velho Eu não morri ali porque eu tive culhão de pracinho pro cara Do cara, velho Se eu não tivesse o culhão que eu tive ali Eu ia dançar, velho isso, pega a catrovão Pega a catrovão, a catrovão Filho A catrovão que vai fazer a nossa segurança Agora Vambora que mano, fechou longe Fechou longe, deixa eu ver se fechou longe Aqui tem mais munição, deixa eu ver, deixa eu ver Não, eu tô longe pra caceta, velho Vambora cada cachorro, cada, Mano, agora cada cachorro Lama essa caceta, parceiro Vambora, vambora, vambora que eu tô muito longe Eu tenho que achar a compulsão aqui, mano Cadê o Uber, velho? Cadê o táxi? Cadê o tiozão que leva nós ali e faz o corre, velho? Cadê? Não tem. Meu Deus, cadê os carros? Cadê as motos? Cadê as lanchas e os jet, jet skis? Cadê? cadê? Não tem. Meu Deus, vambora. Aqui, ó. Aqui, ó. Moleque da moléstia. Vamos dar... Vamos, vamos dar, dar no... No encalço, vamos no encalço, parceiro Vamos no encalço que eu tô Eu tô atividade, mano Vou, vou dar até o um dab aqui, velho Lança o dab aí, mano Aí, ó Aí, ó ah, Tô no encalço, filho Pensa no peito é respeita, ladrão Vambora, vambora Cadê, cadê, cadê? Vambora ter esse barraco aqui, ó E ver se tem alguma coisa pra nós Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Já caiu já levaram até a coberta Bijada, tá ligado? Mas vamos que vamos Vamos que vamos que fé no pai Que o inimigo cai é ou não é? É ou Vambora Caramba, eita, eita Bagulho é pressão alta, tio Bagulho é pressão alta É ó, opa, já cachei mais uma munição ali Ai, caceta Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, filho, vambora, vambora Que cada cachorro lambe essa caceta E só vem Só vem Só vem que tá 18 vivo ainda 17, né Mano, ali foi insano, hein Aquela troca ali foi troca de milhão, hein Ali, bagulho, deu, deu bom pra nós, hein Mas tinha tudo pra dar ruim Mas é, nós é, nós é, jogador, mano Nós é jogador caro, tem que ver isso aí, mano Nós é, é jogador prof, tá ligado É, profissional de, de morrer, tá ligado É, só pra deixar bem claro Vambora, vambora, vambora, vambora Vambora pro fluxo Vambora pro fluxo, que agora é o mata-mata Agora é, é... É o um mata-mata, agora é a hora que o bagulho fica louco Agora é que filho chora e manda escuta Eita, eita, eita, eita. Maluco, vou falar pra você Esse cap aqui não me serve Opa, que a coroa ali, me serve, hein Não sei pra que arma que ela foi não, mas De alguma forma ela me serviu Cocumelo aqui, ó Ó, o loot caiu ali, velho Vamos pra cima do loot Porque com certeza vai ter Vai ter tiroteio ali, tá ligado? E eu gosto de tiroteio Vambora, vambora Eu gosto de tiroteio, eu gosto de tiroteio Então vambora pro tiroteio, tá ligado? Vambora pro tiroteio, rapaz Vambora pra faixa de Gaza Porque nós... Mano, nós é assim nós Já chega distribuindo bala, pipoco Tá ligado? Já vai naquele pique Do moleque doido Estilo novinho do ouvido pastel E só vai Maluco do céu Caramba, ó Ó, até agora a área tá limpa Até agora o perímetro tá cercado E vamos que vamos Até agora tá tudo positivo Tudo operante Tudo naquela disposição Opa, mochila 3 E bala também Deu uma travada aqui ó. Ai, ai Jesus O cara tá achando que eu não vi ele ali, né? Morreu! Faleceu, parceiro Faleceu Amanhã é o velório, hein Só vai Só vai que o um capotou. Mano, eu falei pra vocês Eu falei Eu falei que eu ia matar dois nessa Mas eu matei foi três Me respeita Me respeita Respeita o Prata Ai Não, agora empolguei demais Respeita o Prata, moleque Respeito o Prata Porque o Prata também ama O Prata também é gente O Prata também mata É, de raiva Mas vambora Passa Ó, oh, o loot tá ali, velho Tenho certeza que tem algum camper mirando pra esse loot, velho Tenho certeza Ah, tem um ali, tem um cara aí no loot Shhh, shhh Vai na cautela, vai na cautela Vai na cautela, vai na cautela Vamos na cautela Que o animal tá aqui no loot, ó Ó, ó, ó Ó filho da mãe Filho, não, não, não, não. Agora não, pô Não, velho Pô, aí desmotiva a equipe, né, mano Pô, cara Nossa, tanta hora pra esse bagaço aqui Travar, foi travar logo agora Não, olha lá, olha lá, lá, lá Prata 2, velho Nem pra subir pra prata 3 Mas enfim, curtiu a gameplay Deixa seu like, se inscreve se não for inscrito e passa, eu falei que se tiver mil like Amanhã tem live, demorou? Tamo junto É tos